Sobre o Lá, você vai fazer aqui, ó. Dó sustenido e Lá, tá? Um, E, dois, E, 4. quatro. E, dois, e, três, e, quatro e. Aí no Mi menor, você vai fazer aqui, ó. Si, Sol. Mesma coisa, ó. Um, dois, E, três. você vai manter o mesmo dedilhado tá 2, quatro e vai terminar no ré aqui ó é sempre a mesma contagem são oito vezes tá um dois três quatro cinco seis sete.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 estamos de pé, não estamos de pé a fazer, estamos, estamos de pé, tá ok? De novo vou fazer e aí depois eu vou encaixar certinho, ó. pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados.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 pelo que vemos, vemos. Esse vemos é Lá com Mi e O que nos move? Si menor. Lá com Dó sustenido. É o que cremos, o que nós cremos, né? Aí vai pro Ré. Continuando. Nação, Santa. Lá com quarta. Lá. Somos aí. Igreja.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 Não destruímos, mas estamos de pé. Ai.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 mas não destruídos estamos de pé vamos pegar hein então ó um dois três quatro um dois três quatro essa contagem um dois três quatro um dois três quatro de novo um, dois três quatro, um, dois, três, quatro. 2, 3, 4. Vai pro Fá sustenido menor. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vai pro Ré. 2, 3, 4. 2, 3, 4. No Ré são três vezes, tá? Estamos de pé. Beleza? Então, ó. Ararar. that Agora a outra parte, porque depois isso tudo é, é repetição, né? Bom, agora essa parte aqui vai ser o seguinte. Lá maior. Mi menor. Tararara, tararara, tararara, Sol maior. Tararara, tararara, tararara, e aí, Ré. Tá? Sempre isso aqui, ó. De novo, aí você, né? A perseguição.